Guima, me traga a sua percepção do que será. Já falamos um pouquinho da Ferrari, mas a Mercedes. O que vem de Mercedes para essa etapa? Ah, bom, a Mercedes, coitada, né? Ela tá desolada, né? Ela tá no, numa, numa terra arrasada, né? É, e parece o The Last of Us assim: não tem ninguém, mato crescendo para todo lado e é isso, assim desculpa <risos> desculpa uma equipe que vem a público com uma carta para pedir desculpa a coisa tá atingindo um nível um pouco né, um pouco você, além né você não acha você pode repetir a sua comparação com o The Last of Por não entendi muito <risos> não, bem não é uma é uma terra desolada entendeu sabe aqueles carros por aí mato crescendo para todo lado Aquela coisa que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, se vai sair um, um, um shimeji correndo atrás de você, alguma coisa um assim. Um shimeji. É, é é, foi a coisa que eu mais lembrei, nunca mais vou comer shimeji por causa disso. Vai mas... Ah, mas sim, eu sei que você come bastante. <risos> mas a questão é, a Mercedes está uma terra desolada, está uma terra arrasada. É, né, o fungo contaminou toda a equipe porque nesse final de semana quando eles chegam a fazer uma carta de desculpa, que isso, que aquilo as coisas não estão muito bem, né? Então assim, é uma pista de alta velocidade, é uma pista difícil para Mercedes de novo porque a Mercedes não tem ritmo de olha aí, <risos> é basicamente isso. Onde está a tá Mercedes aqui nesse carro, Evelyn? Olha o, da, o W14 ali embaixo. Ali ó, tá ali ó <risos> caído lá no, no errado lá embaixo, no, no viaduto. Não está nem no grid ali em cima, no suposto grid. <risos> Entendeu? Está uma terra desolada. Mas, enfim, assim, é uma pista muito difícil para a Mercedes, essa, né? porque é uma pista assim, embora ela não, é, não dependa tanto da tração e, e enfim, que, que foi uma questão que a Mercedes enfrentou é, e nem, nem proporcionou um grande, uma grande degradação de pneus, que também foi outra questão que a Mercedes enfrentou lá no Bahrein, é uma pista que vai exigir da velocidade, e é uma coisa que a Mercedes não tem. Né? Então, assim, ela não tem velocidade, ela não tem ritmo de classificação, ela não tem ritmo de corrida. Então, assim, ela é... Vai ser, vai ser bastante, bastante difícil se não tiver nenhuma mudança daquilo que a gente viu no Bahrein. Acho difícil que a Mercedes não traga algum elemento novo, alguma informação nova, alguma coisa que possa se adaptar para essa pista, tá? Mas se vier o carro da maneira, se vier com a maneira como eles estavam no Bahrein, vai ser complicado de ver a Mercedes chegar em algum lugar é, surpreendente, digamos assim, é, no bom sentido para essa prova é basicamente isso <risos> eu tô aqui pensando aí está, aí está por favor, veja só que maravilha um não, não sei esse, o ainda, esse ainda é o W13 mas, serve não fizeram essa montagem oh. com W14 ainda o oh, Evelyn, hoje hoje, Toto Wolff ou Pedro Pascal? Olha, Pedro, pra... Pedro Pascal sempre. Desculpa. Oh, Gabriel, você tem alguma comparação sobre a Mercedes em alguma série? Que personagens nós temos? Não, na verdade não é nem, nem sobre a Mercedes em uma série, mas assim eu, eu queria pegar um pouco de carona nisso da carta aberta aos fãs. É... Isso foi uma das coisas mais constrangedoras... Que eu me lembro de ter visto no esporte nos últimos anos, tá? É, absolutamente constrangedora essa carta aos fãs, sem o menor sentido. É, por que, que a Mercedes está pedindo desculpa para alguém? O que aconteceu? Sabe, isso, isso me suou a hora que eu li. A hora que eu li, eu achei que a Mercedes estava querendo dar uma satisfação à mancha alvinegra, a torcida organizada da Mercedes, para ela não invadir o, o CT. Na Inglaterra e destruir a, a, a fachada com pichações contra uhum. Toto Wolff, contra Andrew Shovlin, Queremos Engenheiro e, e coisas do tipo. É, mas assim, eu, eu achei absolutamente constrangedor um negócio desses, de verdade. Assim, de verdade. Eu, eu fiquei. Eu, eu precisei ler algumas vezes para ter certeza que eu não estava sonhando, que eu não estava delirando. Enfim, fica só a minha, a minha crítica mesmo essa coisa lamentável que a Mercedes fez, querendo dar satisfação a alguém. Mas não acogou a, a, a, a paz? <risos> é, pelo, je, pelo jeito, eles estão sendo ameaçados pela torcida organizada deles. né? Porque... A, a, o Gá... a paz, é, o Gabriel. É. <risos> o Gato, só perde para a torcida do Coxa, pedindo a saída do técnico pela desclassificação no Campeonato Paranaense. É. Tão ridículo, tão patético quanto. Pois é. O que, que nós esperamos da Mercedes, Gabriel? Mais constrangimento na segunda etapa do campeonato? Eu, eu não espero nada. É, e acho, inclusive, que essa carta aberta, ela vem preparando... Essa é, é a fábrica da Mercedes, tá? É uma imagem ao vivo da fábrica da Mercedes. É, eu, eu não espero nada da Mercedes na Arábia Saudita e eu acho que essa carta aberta aos fãs prepara terreno para eventuais fracassos futuros, assim, tipo lava as mãos. A gente avisou, a gente avisou que estava uma desgraça. Vocês que não quiseram ouvir a gente, como se bastasse, né? É, a Mercedes deve satisfações dentro da pista para ela mesma, né? não para os fãs e nem falando previamente, ela não vai amenizar nada. Não vai amenizar o sofrimento entre aspas de ninguém. É, acho que a Mercedes vai sofrer na Arábia Saudita e vai sofrer muito mais do que ela sofreu no Bahrein, pelas características da pista. E é por isso também que eu acho que a Aston Martin vai estar menos competitiva do que ela esteve no Bahrein. Mas, é... Mas ainda melhor que a Mercedes.